Duplo expresso. Eu queria mostrar os prints, mais uma vez, como diamantes são eternos e valem mais que a minha palavra, com toda certeza, sobre esse IVLP. O que é IVLP? Vamos dar tra a tradução aqui, cadê? Escondida É, é, é, é, é Programa de é, Lideranças, vis International vis é Visiting, eu acho que é Visiting, é né? Leadership, até o nome aqui, ó. Aqui, ó. É, então, Programa Internacional de Visita de Lideranças, né? Então, aí de 75 anos, aliás, isso aqui já é antiga essa publicação, então já tem quase 80 anos celebrado como um caso de sucesso, de influência do imperialismo, do império dos Estados Unidos nas suas colônias. Então, tá esse, esse, esse artigo aqui publicado no próprio site do Departamento de Estado, dizendo que esse programa, isso aqui é do ano de... eu acho que é de 2017, eu esse aqui, é o principal programa de intercâmbio dos Estados Unidos, completava ali 75 anos. E na compilação das pessoas que participaram, que eles reuniram aqui, mostrava como ele é, de forma... É, como ele é efetivo, eficaz, de forma única. Nada funciona mais para cooptar, para angariar a simpatia pelas causas do imperialismo do que esse programa, o IVLP. Está aqui, então, a narrativa oficial, case study, do próprio departamento de estado que promove e paga e banca sem custo nenhum, pessoal, das colônias para ir para lá serem cooptados, né? Há de ter alguém que participou e depois rejeitou tudo, certamente. Agora eu acho que a exceção confirma a regra. Agora vamos aqui a alguns que não parecem ser o caso, né? Aqui tá ó, Sérgio Moro. Então, perfil oficial do IVLP falou em 2015. Olha só, olha, aos da Lava Jato em 2015. Pedro. Ó, oh, esse tal aí de Sérgio Moro e tal, que tá bombando, a gente tem o garoto, ó, mérito nosso. Ó. Então, aqui botou Boston Post Austin Poço, o novo herói, e ó, Jerônimo, pai, ó. O novo herói do Brasil é um juiz nerd que pega pesado com a corrupção dos poderosos. E aí tá aqui, ó, gente, aí eles, eles, eles capitalizando, olha aí, o Sérgio Moro participou do VLP em 2017, 2007, hein, gente? A gente aqui, nós, ó, quem participou também, olha aqui, ó. Dilma Vanna Rousseff, em Piero, em 1992, ela era funcionária de quinto escalão da administração estadual do Rio Grande do Sul, lá daquela fundação, como se fosse, né, o... o qual é aquela fundação da... não é IBGE, não, essa aí, oh, meu Deus, esqueci o nome da que faz pesquisa econômica, IPEA, como se fosse IPEA do Rio Grande do Sul, ela era funcionária disso e tal, alguém lá com tirocínio, porque tem que ser a seleção dos candidatos é feita pela embaixada no país. Então, em Brasília... Alguém falou assim, essa moça aí da, da administração estadual, não sei o que e tal, tem um futuro bom, né, e tal, tá aí ligada ao Brizola, que vai concorrer em 94, e tal, porque, botar, se ele, a embaixada, Brasília, mandou, ela pediu dispensa, está no, alguém conseguiu, com base na, um expressão anota mandou re, a requisição com base na lei de acesso à informação do governo do estado do Rio Grande do Sul, mandaram lá o pedido dela, olha, dia tal, dia tal, quero estar fora, liberada, ah, aí, é, é não foi tudo isso. lá na paga. 1992, jovem, tinha 40 anos ela ali e tal, foi 1992, né? quinto escalão estadual, a Dilma Rousseff, está aqui, ó, isso aqui, paz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ó, é, programa intercâmbio, dizendo aqui, ó, o, entre pessoas, né, a nessa, nessa, nesse programa de computação de eficácia única, inigualável, como eles falaram, participaram o é, Mahmohan Singh, o ex-primeiro-ministro Singh da Índia, e a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, assim como outros, 395 atualmente ou anteriormente, chefe de Estado. Olha, realmente, se esse programa não existisse, ele tinha que ser inventado. Agora, só complementando, a pergunta que deve ser feita, além do porquê que a Michelle tem um cheque de 89 mil reais do Queiroz, é o que, que a Dilma foi fazer de férias nos Estados Unidos depois da eleição de 2018? Depois da eleição de 2018, sem agenda, apenas dizendo que ela ia estudar. Eu queria saber o que, que ela estudou e onde ela estudou. Mas, sei lá. Eu acho que o Moro tem, assim, tem mais, né? E, e super blindado, né? Naquela capa do sujeito que é o herói. Porque as pessoas estão no, no paradigma, a chavezinha. para você estava blindado é super do herói. É, Eu não conheço. Cara, atenção, pesquisa aí, pessoal que nos ajuda nas pesquisas. Eu não conheço. Porque o pessoal fala, ah, mas o Lula não roubou, mas foi preso. Ah, o Vecário não roubou, foi preso. O um Dirceu não roubou, foi preso. Agora, eu conheço uma pessoa que tudo leva aqui, que não roubou e não foi presa. E eu vi que ela tem uma coincidência. Eu acho, salvo engano, que não tem nenhum alumine, nenhum ex-aluno do IVLP do Departamento de Estado que tenha sido preso. Sérgio Moro, Joaquim Barbosa, Dilma Vana Rousseff. Oh! Oh, o Joaquim Barbosa não tinha uma conta short também que ele usou para comprar aquele apartamento tinha, em Miami? Tinha, tinha. Tinha. E... Cadê tinha. o nome dele? Pois é, pois é. Esqueceram? Pois é. Eu fiz questão de ressaltar. Barbosa, com a tese do domínio do fato, com o, o, o que, que conseguiu transformar a ideia do PT em organização criminosa. Pois é. Não, Inclusive, aí, o pessoal resgatou esses dias uma publicação do perfil oficial do VLT no Facebook que continua recrutando hein pessoal a hora acho que a hora carolina talilha tá, tá Petroni. uma dessas duas aí já tá já foi já botou ou oh, eu tô aqui aprendendo é, é, é todo mundo pessoal já tá, já tá nas próximas gerações é dos próximos 50 anos do brasil já tem alguém lá sendo né moldado